Fala, Berrecas! Eu sou o Daniel Gontijo, professor de psicologia doutor em neurociências. Faço divulgação científica aqui no YouTube, principalmente sobre religião, ateísmo, pseudociências. Tava achando que a live comigo era hoje e aqui <risos> enganado. Eu entrei nessa live achando que era hoje o dia da live comigo. Olha só, galera. Tropeçou, que caiu viagem. aqui na live. Errou só por um pouquinho, <risos> Caí... só por uma semana. Por uma semana, Lucas, velho. Oh, que, que, <risos> que confusão. Ele, ele, ele vai sair. fazer... Ele vai Sinto fazer certinho. É, né? é, fica aí, cara. Fica aí. Eu já contei para minha esposa que eu, que eu me confundi de data, que ela ficou Nossa. feliz. Ah, vamos resolver nossas coisas então. Mas semana que vem eu vou estar tá aí para conversar sobre psicologia e religião com vocês. Vai ser um prazer. Hum. É, vou estar com a mesma roupa, tá? Porque essa é a roupa que eu uso nos dias de terça. Então, não reparem, gente. Eu sou muito superstitioso. É isso aí. Beijo para todos. Ah, valeu, gente. Ó, tchau, tchau. valeu, Tchau, Nossa, tchau. Eu vou assistir. Eu vou Adorei. Gente, berrecas, sejam bem-vindos a uma super live. Finalmente conseguimos unir. Essas duas feras da análise do comportamento, de um lado a diva da análise do comportamento, do outro a musa da análise do comportamento. São só mulheres aí de peso nessa live que são pesquisadoras e profissionais que nós admiramos muito. Então assim, foi uma honra. Calma, deixa eu falar primeiro, deixa eu rasgar essa <risos> Pera aí, deixa eu me realizar, é meu momento, cara. É meu momento. <risos> é um prazer tê-las conosco juntas, gente. Muito obrigado. Agora você pode falar, Luciano. Fala, Fobato. <risos> Olá, boa noite Berrecas, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui a nossa live, o Gotígio entrou aqui, ele vai participar da live especial de final de ano, né? dos dois últimos anos do canal do Berrecas nós fizemos vídeo especial de final de ano, fizemos vídeo especial de Natal e especial de final de ano, e hoje nós tivemos o prazer e mesmo prazer de convidar as duas feras da marca comportamental, elas vão explicar que as duas estão juntas aqui daqui a pouquinho, Tá? e nós tivemos o prazer de poder contar com elas aqui para fazer esse especial de Natal para vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui né, é, pela participação de vocês. É, vocês são queridíssimas, vocês moram no nosso coração. A KK foi referência aí nas nossas, nossas questões de fazer lives com o, o chefe da, chef da psicologia comportamental no Brasil. Aí, uma semana eu estava lendo um livro da Ana Karina de Farias, e na outra está fazendo uma live com ela. Isso foi algo que me <risos> e eu conto para todo mundo sempre que eu posso, Mas é sempre um prazer falar com as duas. Ambas têm lives aqui no canal, participaram do nosso podcast em parceria com a Dia de Lab, uma plataforma de curso bem bacana, que tem um monte de cursos lá. Nós vamos deixar a descrição da Dia de Lab aqui, do, do da, <coughs> uma descrição. Dá lado aqui no um link para vocês, quem quiser conhecer a plataforma da dia lado, caso um momento merchan, eu vou fazer a live inteira só para vocês saberem. Vocês foram convidados achar... para uma live, mas acabaram caindo na reunião da Inodê, só para vocês saberem. É, só, só assim, principalmente quando eu achar que vocês não estão tomando água, aí eu vou fazer, vou pedir a palavra e vou fazer um merchan e vocês, vocês poderem refrescar a palavra. Bom, para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Luciano Marta de Moreno, o fulgo Luciano Berreca e o meu amigo de canal aqui, sócio-fundador do canal do Berreca, não se apresentou. Eu vou passar a bola de novo para ele, ele vai se apresentar e depois ele vai passar para o nosso queridíssimo amigo de canal que no final vai passar a palavra para as nossas queridíssimas Ana Karen de Paris e Raquel por isso que eu gosto desse canal, o cara é um mestre de cerimônias. Luciano, você é show de bola, né? Você nunca decepciona. Como o Luciano disse, eu não me apresentei, eu sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca, e ao meu lado tem o meu grande amigo e parceiro de canal, o Gustavo, né? Vulgo, Gustavo Berreca, psicólogo <risos> clínico, pós-graduando em análise de comportamento. E assim, hoje a gente vai falar sobre influências culturais desse fenômeno, dessa coisa que a gente chama de Natal. E aí eu jogo a bola para as nossas convidadas e perguntar o seguinte, essa necessidade da gente ser feliz nessas épocas do ano, é, como é que é isso? A gente tem a necessidade de ser feliz, ser feliz é uma obrigatoriedade nessa época do ano, isso é culturalmente construído? Como é que é isso? Mesmo se estiver brigando pelo terreno da avó, né? Mas... mas eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que assim, para quem não assistiu as outras lives de vocês duas, seria legal se vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né? Vamos começar do começo aí, né? Do, dos princípios, lá das joias do infinito até agora, né? Correto, correto. E a gente nunca falou sobre isso antes, hein, cá? Quero ver o e... que tu vai me aprontar, hein? Ó, oh, mas é. em primeiro lugar, eu quero saber quem é a música e quem é a diva. A diva, Não, do a diva da análise de comportamento. A diva da comportamento é a Ana Karina de Farias. Você é a musa. Ai, a, musa a musa Raquel Alô. Diva, com combina com os cabelos, lindos cabelos, com surton meio azul, meio verde, super presença. Ela é debochada, ela é debochada, ela. Diva, gente. Diva pode qualquer cor. Qualquer, ah, qualquer é assim, né? Assim. Cara, o que você lembra, hein? Ixi, ixi, lembro coisa demais. E aí a gente quer saber, aqui é arquivo Cara, confidencial, que... gente. Arquivo confidencial, acontece que nos idos de muito tempo atrás, algum tempo, depende, se você pensar em era geológica, faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. É, a gente era estudante de psicologia, né, Ká? Juntas na UNB. Ah, e aí a gente se conhecia do CEA, primeiro não foi? Foi, que era uma festa, bom. aquele sábio de psicologia, a gente era tanto amor. Todo muito. mundo se amava ali, era uma coisa, tinha psicobanda que dançava todo mundo. E a gente acabou se encontrando aí no submundo, é, literalmente, né? porque a gente fica no subsolo até hoje, da análise do comportamento. Quando eu levei minhas é. filhas lá, só uma vez eu levei, a Josélia até mostrou os ratos, os pombos, elas ficaram encantadas. Né? Mas elas perguntaram, por que, que eles ficam aqui no, no, no, no lixão? Alguma coisa assim, eu falei, não, não, o lixão não é só o um subsolo. Vem cá, traz a veterinária para conversar. É. O lixão. Ou o IBAMA, né? O IBAMA, é condições insalubres. Ô, oh, gente, mas não é não, tá? Vamos, vamos falar sério aqui. Esses animais são super bem cuidados, super bem cuidados. Não, não os animais, para gente. Ah, tá. É, aí, realmente. Aqui na, aqui na Unesp de Assis, a gente tem um gatil. O pessoal, por muito tempo, soltou gato, soltava sucesso de gato na Unesp. E aí tem gato lá que... Gerações de gato embora. Cara, é, aí, hoje, você não é modo de psicologia, pessoal. porque na UNB é. também tem. É impressionante. É. Aí agora que ficou um tempão é, fechado, quando a gente vai lá no laboratório, tem uns cinco gatos na porta olhando assim. Pronta Tudo de pegar. Atrás do leite pode tá ratos. É. Mas a gente. É, a Karina entrou no mestrado antes de mim, né, cara? Foi. Eu sou precoce. E aí, hã? É porque eu sou preco precoce. Hein? É, porque você é precoce. Fala. E aí eu estava toda sem graça, eu era pibique, né? Da Jo e a Karina era mestranda. E aí eu toda sem graça, assim, aluna de graduação, assim. Aí ela sentou do meu lado e tal, e aí a gente estava lendo um, um artigo super sério. Eu não vou me lembrar do que, que era. Super sério. Aí eu sei que ela pegou, assim, o um artigo, vou escrever assim nas referências. A revolução da análise do comportamento. Autoras Ana Karina, de Farias e Raquel Aló. Eu falei, cara, você é amiga dessa moça aí, gostei. <risos> Até hoje, né, cara? A gente está esperando, quem sabe nessa live, a gente não um um dia, eu um que vai revolucionar a análise experimental do comportamento. A pessoa não tinha nada na cabeça, meu Deus. É... <risos> não tinha, não, né? Mas vocês estão falando isso, eu e o Lucas também, quando começamos o canal do Verreca, também tinha nada na cabeça também, estava nessa mesma vibe, vamos, vamos fazer aqui, vamos ver o que dá. E daqui uns anos você vai ver essa live e vai falar assim, meu Deus, olha como eu não tinha nada na cabeça. Não é, e aí a, a Kel entrou, mas assim, ela já fazia pesquisa com a Joseli, né já estava ali, e eu entrei de de entrometida, assim, eu, eu caí de paraquedas na análise do comportamento no final das contas, porque eu decidi mais para o final do curso, né, fui fazer ah, é? estágio em clínica e tal, tinha feito várias disciplinas optativas, mas não tinha feito pesquisa lá com os animais, né, eu ficava lá para cima, só subia a escada, do CA para o primeiro andar, eu só descia é, para chamar, é. chamar o tritano lá embaixo, só descia para chamar o Cris, o Wes era no nível superior. E aí eu entrei no mestrado com a Jo, mas eu achava a Raquel já, uau, caraca, sabe pra caramba. A gente, a, gente, a gente sentiu a mesma coisa quando conheceu ela. Sempre é. sabe, sempre soube. Ô, super cara, humilde, uma... super engraçada. Muito boa demais. Fala? A Raquel? É. A Raquel, a Raquel é, uma das primeiras lembranças que eu tenho com a Raquel, ela falando pra mim assim: de onde você tirou isso? você lembra disso, né Luciano mas eu não senti eu tô tendo que fazer é, terapia com ele, Raquel eu fazer sessões é. e sessões com o Luciano para a gente, a gente, a gente, nossa, oh, me paga uma, falando... porcentagem, uma porcentagem disso porque quem criou o trauma é. fui eu é. É. <risos> Viu? Nossa, pra quem tiver conhecido por que, que a Raquel falou isso pra mim assista mais a Raquel que aí a, lá a gente conta o que ela falou ali. Não, não vamos contar, não. Vou deixar no Yota aqui para comentar a live da Raquel. Mas, Cá, olha só. Sabe o que acontece? Eu sempre fui da pesquisa básica, né? Da parte filosófica, metodológica, esse que eu curto. E aí a Karina curte gente. Por outro lado. <risos> Bom, brincadeiras à Nossa, parte. um pouquinho dos seres humanos. É, você curte. você Como é que era o preconceito na graduação e na pós, hein? em cá você sendo Ixi. behaviorista e... Nossa, foi um choque para muita gente. Foi muito chocante para alguns amigos lá. Né? E até hoje tem gente que fala assim, você continua behaviorista? Eu falo assim, como assim, 20 anos depois você está me fazendo essa pergunta, menino? Você continua como se fosse uma coisa... É, até você já eu... ouviu assim, nossa, mas você é tão inteligente. Como é que você pode ser behaviorista? Já viu você essa? é tão humana, já vi isso? Você é tão humana, tão, humana. tão carinhosa. Cara, mas já sério, sabe o que eu ouvi outro dia de uma pessoa não conhecedora de análise do comportamento quando ficou sabendo que eu era birreveurista? Primeiro ficou inconformado, né? Aí depois falou assim, não, mas eu já ouvi falar do neobirreveurismo. Aí eu falei... Oi? Eu falei, de onde você tirou isso? Você quer ter essa conversa mesmo? Pois é, exatamente, cara. Mas eu queria já começar fazendo uma, uma, uma reclamação, falando de cultura, da porcaria do mansplaining. Já eu falar que não sei por que... Eu, eu vi isso no meme, assim. Não sei porque que chama de mansplaining quando a gente tem, em português, o, o macho palestrinha, né? Que pega, ainda mais a gente psicólogo e psicóloga, é, que acha que, que, assim, eu sou gente, então eu entendo muito mais que você. E você, sendo é um behaviorista, então, você não entende, você entende pombo, rato? Aliás, o é, que é, você não. faz, né? Eu ouvi uma vez. E aí eu ouviu, falar gente, as nossas dissertações gente o que é o behaviorismo. É. É. é, é Direto. Não, você, eu, eu quero te mandar, tem um grande, você, depois eu te conto quem é, Raquel. Eu, eu tenho um grande amigo, sou apaixonada por ele. Conhecido nosso de longa data, o Bruno falou assim: é, você continua behaviorista? Mandou uma mensagem no WhatsApp, aí eu já comecei a rir, falando assim: vamos lá, né? Aí eu, mas. Não, não, é só... não <risos> eu continuo, não. Sou só uma das referências nacionais do behaviorismo, só, só isso. só para enxergar, é hobby. É ah, só fechar o saco dos outros. É, só, só para só lacrar. Aí é. ele falou assim: eu queria dividir um paciente com você. Ele vai uma, uma semana com você, uma comigo. É, aí você, porque ele tem um transtorno do estresse pós-traumático, e aí você pode aplicar as técnicas, e na outra semana ele conversa comigo. Aí eu falei assim, Ai, eu não trabalho com técnicas, não, nem sei aplicar essas técnicas hein, que você tá falando. Aí ele calou e não falou mais comigo, entendeu? Aí será que eu perdi amizade amizade? Eu fui eu sincera. Lá, cara. Sério. Porque a gente você, tentando dizer o que eu fazia em clínica. É. Eu não, eu não faço isso não. Ele não... Não, mas vocês têm as técnicas eu falei... Mas eu não sei é, aplicar é as técnicas. Assim. Desse jeitinho. É tira de Mas, contexto, do... né? Mas dói mais quando é de dentro da psicologia ou quando é de fora? Porque eu acho que dói para mim quando uma pessoa de fora quer explicar para mim como é o meu trabalho. Eu acho que Sim. aí pega um pouquinho dói mais. Sim. Ah, dói de tudo. E eu tenho um amigo neurocientista que ele ri e fala assim para mim, nunca passei por isso, jamais. O pessoal fala, o que você faz? Eu falo, você é um neurocientista, eu abro o cérebro, boto a câmara, jogo um tal, vejo, a... abro depois, <risos> vejo o que aconteceu. Fica todo mundo aberto. Uau, isso é um cientista. Mas vamos lá, você colocou dois termos na mesma palavra. Neuro e cientista. Todo mundo respeita. Acabou. É. A conversa é. é outra. Mas a gente é cientista é. também. Só que, só que a a, é. a, o diabo é. do pós-modernismo esticou Laciou o termo de tal forma que tudo cabe. Eu já tive aluno é. da psicologia é, ficando bravo mesmo comigo, dizendo, oh! Quando eu falei que a astrologia não era ciência em sala de aula. Isso é chocante. <risos> Mas nós vamos fazer a pergunta que a gente faz no podcast para elas, o que é a. Elas já responderam já. Eu acho que elas já responderam no podcast, né? o, que é a... o que é o signo para na análise do comportamento, na perspectiva de vocês, mas não vamos responder, isso ele já respondeu. Gente... Luciano, Luciano, se, ó, se você agora for... vocês, é. depois que acabar a live, vocês vão lá no podcast do Berrecas Cast, em parceria com a Dia de Lab e escutem a resposta das duas. Vai lá, Luciano. Isso aí. É, tá, eu, eu, eu sei que a Cacá separou um momento fantástico aqui de uma lembrança do Facebook, que ela quer compartilhar com vocês aqui. Vai lá, Cacá. Não, nem, nem coisa não. Eu só compartilhei, nem coisei, não. Ô, oh, Luciano, oh, você se manda assim, a brava, moleque, Sem aviso. Mas, mas fala para pra gente qual foi essa lembrança, essa lembrança de quando vocês começaram a participar da terceira onda. Ah! <risos> eu vou mandar para vocês. Deixa eu achar. E aí, vocês que são mais inteligentes, podem colocar aí, se quiserem. Mais sofrem. Ah, quem disse? Se a internet funcionasse. Então, porque assim, a gente é amiga muitos anos, né, Ká? Assim, Muitos anos. A gente se viu no Ibaque correndo, né? Dando foi. aula no intervalo pois, pois é. antes da pandemia. Pois Mas tinha é. anos que a gente não se via e foi super pois corrido é. também. Mas é dia. o tipo de amizade que não. Daquela amizade que você passa anos e anos e anos sem se falar e não perde né, o, o vínculo. É, a gente vivia é, junta, resposta. não só para os corredores do Minhocão, mas fora deles, né? E essa lembrança tem a ver com o fora do, dos corredores, né? O Minhocão, saber que... gente, é o Instituto Central de Ciências da UNB, que é um prédio gigantesco, assim, faz uma, uma minhoca mesmo. Né? Às vezes a gente tem aula no início dele, na psicologia, na aula sul, e depois tem uma aula de filosofia lá no último lugar da aula norte. E tem que sair correndo... E, e conversando com as pessoas, no... a gente quase não parava para conversar, né? Dez minutos, nossa! E aí agora tem os blocos de salas de aula, né? Que também são conhecidos como blocos de saunas de aula, porque não tem ventilação nenhuma. E aí a gente tem que correr para o outro prédio. Bom, bom que já perdi um peso, né? Fitness, né? É, vou passar um ah, é de fitness. Mas foi, essa, foi esse objetivo do Nehamaia. E, e uma Interação, coisa... né? <risos> <risos> mas uma coisa que eu acho muito legal nessa live de hoje é o caminho que vocês duas tomaram, né? Uma foi para a pesquisa básica e a outra está na clínica. Então, assim, por isso que é legal também trazer uma discussão sobre a influência da cultura no comportamento humano, né? Nas festas de final de ano, mas não apenas nas festas de final de ano, porque a gente sabe que toda vez que se reúne um número de pessoas, sempre a cultura vai estar influenciando ali. Tanto a pesquisa básica quanto a prática aplicada vai ter a sua visão sobre aquilo, né? claro que é unificada, né, gente? A gente, nós fazemos parte, o behaviorismo radical que embasa a análise do comportamento tem uma linha muito forte, muito firme. Não é como, por exemplo, a psicologia cognitiva, que é mais mainstream, né? E que eles são um pouco menos, eu acho, apegados à parte filosófica. Né? Então, a gente, a gente tem tudo isso muito claro. É, a nossa linha que, de, de, que faz a conexão é a análise funcional, a gente entende o mundo funcionalmente. Então, no laboratório, com diferentes animais, é, como o comportamento é, diz respeito a qualquer organismo vivo, né? Então, a gente está em qualquer área, né? Tem muitas outras, né? Além da clínica, né? É, eu trabalhei na área de saúde, né, aqui na Secretaria de Saúde, atendendo em domicílio, cuidados paliativos e tudo, é, no início eu fiquei desesperada, né, depois eu falei assim, bate no peito toda metida, dizendo que é analista do comportamento, que, que comportamento está em qualquer lugar, que a, a ferramenta é única, que os princípios básicos são os mesmos, e agora está aqui desesperada, não, meu filho? vai lá fazer análise funcional, né, Vai, vai ajudar a equipe, vai ajudar pacientes familiares com que você foi treinada. E é bem isso, e, e quando a gente vê que realmente funciona, né seja na clínica, na escola, na área de saúde pública, é, onde quer que a gente atue, né, em empresas e tal, é, é muito gostoso, é muito gostoso ver funcionando e ver, olha aqui, ó, é do mesmo jeito, né? é, é é igualzinho. Você está atrás de antecedentes, respostas consequentes, né? E tem que ter informações o máximo possível, né? Dos três níveis de variação e seleção pelas consequências. Aí. Nossa, Essa é a terceira ponte de Brasília. Eu coloquei. Eu coloquei. Quem que é quem a terceira? Aninha, ah, aqui, aqui não está enxergando direito, eu acho que é a Lô, né? Aqui está É, a Sempre eu, com os olhos de ali os braços. Meu Deus, como vocês eram novinhos. Faz uns 13 dias que vocês tiraram essa foto. Faz uns 13 dias que vocês tiraram essa foto? É! Eu só pintei o cabelo depois, <risos> azul, o resto é tudo igual. Ah, a Lola também pintou o cabelo. A Lola tá vermelha ainda, Ló, então eu não tô enxergando direito. E a Aninha aí do meio, a Ana Bauman, ela também foi nossa colega de mestrado. É, e ela depois foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Ela fez doutorado com Hacklin, entre outras pessoas que ela que ela conviveu, né? Ela fez um trabalho muito legal sobre autocontrole e sobre autocontrole em populações latinas nos Estados Unidos. Bem interessante. Ela também é bacana, é né? Ela está tá lá ainda? ainda? Tá. Tá. Tá. Pessoa Essa linda, maravilhosa. Né? Vamos, mexer em Brasília, né? Por isso que eles estavam brincando com a terceira onda das terapias. <risos> ah, vamos, vamos, vamos mexer um doce para ela falar desse tema aqui no canal dos BREC. Vocês passam o contrato dela. Nossa! Ah, você está falando da Aninha. Ah, claro. Aninha. É. Oh, Luciano, você não perde, você não perde a oportunidade para aliciar os outros também, Luciano. Cara, capaz, é isso. aqui a gente tem que comentar a, a análise do comportamento já, já, Brasil já, puxa, já puxando o gancho, né, dessa questão do autocontrole, qual seria a dica de vocês para mantermos o autocontrole, né? O comportamento autocontrolado nas festas de final de ano, quando chegam aquelas pessoas sem noção, né? E começam a falar sobre temas que são meio. Que, que se impõe, né? Que impõe só. Sua... O que, que a gente faz para ter um comportamento autocontrolado nas festas de final de ano, nesse tipo de contexto, quando a pessoa ela é intragável. É... Esquiva, <risos> não no esquiva. Caso... esquiva no esquiva. Esquiva não esquiva. Inventa uma desculpa ou não inventa uma desculpa? Inventa uma é. desculpa. É, a gente está agora né, nas festas de final de ano, eu acho que talvez mais do que em alguns outros anos, está é, muito grande a polaridade, né? E dentro das famílias a gente tem gente que não se parou de se falar, que né, por, por conta de, por conta de, de é, incongruências políticas, né? Muitas vezes, e que agora, assim, estão em todos os lados, em todos os aspectos das nossas vidas, né? A nossa saúde, como a gente lida com outras pessoas, o que, que a gente quer né, para o Brasil. Então, é, não é só o autocontrole da pessoa que você acha chata, né? É, não, é um aspecto muito difícil, eu acho. Assim, esse ano também, né? Mais um ano de dificuldade aí da gente lidar é, com pessoas com perspectivas opostas, né? Chocante. Desculpa, desculpa de a palavra, mas eu acho que esse ano, talvez mais do que os anteriores, a gente teve várias situações aí onde, onde os conflitos familiares por diversos motivos foram gigantescos. Então, é, e a gente vai tá entrar no ano de eleição, né, gente? Vai ser punk. Vai ser punk. Vai se vai acirrar ser, de um jeito. Vai ser vai ser Porque até, até pouco tempo, tinha muito muita pergunta, muito meme, muita conversa sobre, ah, como é que é aguentar o tio chato, né, no final do ano aquele tio que é cheio de piadinha boba ou aquela tia que vem sempre te perguntar se você não vai casar ou se você está casada quando é que você vai ter filho quantos filhos você já tem um está faltando está atrasada ou alguém que te, ou sua mãe que te compara com o, o, o filho da outra que passou no vestibular ou que está ganhando tanto e você não né Tinha, sempre teve alguma coisinha que podia acontecer de ruim de chato né de ou encontrar. a tia também né cara que fica tacando uma passa no arroz ah, isso é ótimo, adoro essa tia Você gosta dela? <risos> ah, já, já começou Ô, Gustavo. Eu, eu tá acho mesmo. que você é a unanimidade você tá, se, aqui. Você, tá se, você tá se coçando na Cara. cadeira e aí, Gustavo? O que, que você quer falar? Não, fazer? Eu rachei o bico quando ela falou assim Não, eu adoro o rapaz, eu falei, não, não é possível não é possível. Eu adoro, eu faço. Não é possível. voltar é é no meio do Peru? No, tutu, não, do, no meio do Peru do Natal. Não. Cacá, eu, eu te amo um pouquinho menos por causa disso. Eu, só pra não você saber. Isso. E a maçã também. A maçã. A maçã na maionese, né? Na maionese. É. Não, não. Tem cacá, coisa não, não. Cacá, não, Cacá, não, não, não, não, não. Eu sou não, doce. Não. Vocês lembram? que Eu falo que eu gosto de gente. Eu sou doce. Eu sou mas a, maç a maçã na maionese é mancada, mancada. Você espera que vai morder uma batata? E aí você sente aquele gosto de ai, maçã. Horror, isso é triste, isso é triste, gente. Ai, isso é triste. Deus, você bota na isso boca. É isso é, é Eu acho que é, a, a, a uva passa. A uva passa a gente tira, mas. Uma passa. Mas é, <risos> é a esposa do Lucas, Mirá. tá vocês Olha, Lucas. <risos> Lucas vai comer muita uva passa no Natal a polêmica do uva passa eu, eu, é muito eu muito falo, falo para Mariana se tem uma tem uma coisa que me deixa sim muito chateado é exatamente essa sensação quando você vai pegar aquela maionese deliciosa tal você vê se tem uma coisa doce no meio você fala Pô, mano. ai gente eu adoro para quê, adoro. gente faz separadinho não tem problema faz a dona Karina e o resto eu sento um você muito bota bom, uva passa né? na maionese também cara não faz isso não gata eu uva adoro, passa mano. maçã então eu Banca, e no, as Peru, as Peru, pessoas, no, Peru, no Peru de Natal no Peru, gente, aquele pêssego aquele pêssego eu, eu já ia falar isso, aquele pêssego que delícia fico olhando para ele desde o início porque meu pai, meu pai é pastor evangélico né meu pai vai orar e fica lá orando horas e olhando para o Peru assim, quem vai pegar aquele pêssego ah, meu Deus, alguém vai pegar antes tentando chegar perto da rodinha da oração olha, olha. E a cereja, eu, eu sou é tão avesso, cereja com a porta sou... de cereja, que ninguém sabe o que diabo aquilo ali é. Passou muito longe da cereja aquilo ali, minha é, gente. É mamão, né? Sou... Mamão verde cortado. Eu sou tão avesso ao, ao, ao pêssego e ao passo que eu nem, eu nem sei que receita é essa que vai pêssego no Peru. Não faço ideia disso. Não, e quando é, tem propaganda? Fios de ovos. Gente. Nossa Senhora. É uma maravilha. É, é tudo. E naquele tudo peru novo. rei seco. Tá, a comida aqui em casa é boa, só que tem uva pasta. Mas, mas tem, aqui em mas casa, nós... as crianças agora eles disseram assim, o negócio é o seguinte, é nosso Natal, vai ter sushi. <risos> sushi Revolucion... é? Crianças revolucionárias, Alô, como a mãe. Das, <risos> e, mas, assim, veja, veja, mas veja que legal, a gente está falando dessa questão das diferenças né, ontogenéticas, por assim dizer, envolvendo a nossa alimentação... E aí a gente já consegue discutir também sobre o nosso tema, né? Da influência da cultura no comportamento, mas no comportamento alimentar. Porque a gente sabe que o comportamento, o, o alimento é uma necessidade básica nossa, né? Então já é filogeneticamente selecionado. Agora, o que a gente vai comer e como a gente vai interagir com essas coisas ao longo da vida, né? E que dia é dia de comer o quê? Né? A gente passa o ano esperando para comer algumas coisas, né? E é nesse dia de Natal que acontece, tirando o ovo de Páscoa, né? O resto das é coisas mesmo. especiais tem muito a ver com o Natal. E a festa junina, né, Ká? Ah, claro. Nossa, muito ser ser melhor, isso. gente. Se eu botar a festa junina em todas as épocas festivas, eu <risos> toparia. Festa junina ao longo do ano. É. A cada dois meses, pelo menos. Apoio, apoio. Festa anina. Festa anina, não vai ser junina. Se festa anina. Aí, todo, ano, todo ano inteiro tem a festa anina. <risos> já inventamos aqui uma peça. gente é... nossa, a nossa intenção foi bater um papo falar aqui mas nós temos tópicos para serem abordados aqui e eu gostaria de que a... eu vou, vou direcionar aqui tá? que chato para direcionar e eu gostaria que a nossa queridíssima Raquel logo, começasse falando e a Cacá depois complementasse a sua fala aí é, no sentido de os nossos processos culturais, essa obrigação de ser feliz agora em dezembro, essa necessidade que as pessoas têm de falar como assim, você não gosta de Natal? E aí, Oi, de onde vem isso? Você Junte consegue explicar um pouquinho para a gente? Ixi, eu sei que tem o um banzo, né? Não sei se vocês conhecem esse, esse termo. As pessoas aqui em Brasília, às vezes, falam tá, um todo de banzo. é aquela sensação ruim, aquele aperto no peito, aquele desânimo, aquela vontade uhum. de ficar deitado na cama aquela vontade de parar de existir um pouquinho <risos> é, eu acho é tem tem muita relação com isso né a sociedade de consumo capitalista né que você tem que ter e esse foco no indivíduo né no meu no que, que eu estou sentindo e eu tenho que ser feliz e eu tenho que estar sempre tranquilo e a gente está numa fase é, pior ainda né muitas pessoas é, que perderam entes queridos, como vocês estavam comentando né, antes da gente entrar. É, e mesmo que não tenha perdido, eu tenho a sorte, o privilégio de não ter perdido ninguém é, próximo, mas mesmo assim as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão nervosas, as pessoas não sabem o que fazer com outras, então ainda tem né, medo legítimo é, do vírus, né, agora com essa nova variante mesmo, então as pessoas não estão. É, fazendo festa de Natal, muitas vezes uh, com a família estendida, como a gente costumava fazer, mas é, essa questão de uma transição obrigatória entre um ano difícil, né, um ano passado muito difícil, um ano que vem também vai continuar sendo difícil, acho que a maioria das pessoas está ciente disso, é, e você ter que manter uma cara alegre, é, é, essa obrigação é ela é contraproducente, né? E aí você vai fica se sentindo culpado. Eu tenho uma tia que fala, eu gosto muito disso, ela diz que a culpa é um saco plástico que a gente coloca na nossa própria cabeça para não conseguir respirar. Os, os psicanalistas dizem que é um tampão que a gente põe para a gente não, não ir para ação, ação. Né? Então, estou me sentindo culpado, estou me sentindo culpada, como se isso fosse mesmo uma desculpa, no sentido de que estou perdoado. Né? não preciso fazer nada para mudar não preciso mudar as contingências mudar as contingências dói né não é fácil dói cara dói muito então é, eu acho que é que é pesado e a gente claro eu acho que assim não precisa nem ser birreverista para para dizer isso é difícil mas a gente tem que de alguma forma aceitar a ah, o momento que a gente está e olhar em volta e ver o que que a gente pode fazer ah, e, e, então, eu acho que, eu não sei nem se eu estou respondendo mais ou menos a, a pergunta, mas, assim, eu particularmente a, me senti ao longo de 2000 e... Que ano que a gente está? 21? <risos> 2020? É, muito revoltada, muito triste, com muita raiva. E aí eu resolvi que eu tinha que ir à luta, que eu tenho que me envolver politicamente, eu tenho que me envolver... É, com as lutas que eu acho que são é, importantes né, é, para a gente conseguir mover da culpa, mover do, do, da raiva, mover do, mover do banzo para ação. Olhar e falar o que, que eu posso fazer aqui. Né? Com, com base no que eu conheço e com base é, no que me motiva. Né? Tem sempre coisas que a gente pode fazer. Mas a gente nessa sociedade, nessa cultura, né, do eu, do meu, do que eu sinto, a gente fica muito em si mesmado. E eu acho que a análise do comportamento é, é libertadora nesse sentido, e o behaviorismo também, porque te liberta para você olhar em volta, olhar as contingências e se sentir menos, sabe, auto-engrunhado ali. Sim. Raquel e Ana, eu na verdade tenho uma, uma hipótese, mais ou menos uma reflexão dessa ideia de, de a gente não poder estar tristes no, nos momentos de Natal. Pensando nas agências de controle do Skinner, tem uma lá que ele fala a respeito exatamente da economia. E pensando numa lógica muito capitalista, o Natal é meio que uma ódio ao capitalismo, sendo bem sincero. Então é ódio, Então você é um momento onde você tem que consumir. Então, se a, a, a, a máxima do capitalismo é consumo, como é que você pode estar triste no momento do ano onde você precisa consumir? Porque a lógica seria, você consome para estar feliz, mas não necessariamente o consumo vai me trazer felicidade. E eu acho que é isso que, que pega muito no Natal, dessa obrigatoriedade da gente ser feliz. Como é que você pode estar feliz no momento tão tão produtivo de gasto de consumo e de exacerbação. Porque eu acho que meio que foi aprendido exatamente dessa forma. Eu acho que foi meio que selecionado, tipo assim, esse momento é o momento de consumo. Consumir é legal. Estar triste em momentos de consumo não é legal. Então, é eu apresentei né, nas festas de confraternização... De amigos, empresas, não só a família, não só o um dia em si de Natal, né? Mas os amigos ocultos e tudo que a gente participa desde criança aí, tem né? muita proximidade temporal com o Natal e muito essa ideia do dar presente e isso ser divertido, isso ser bonito, isso ser gostoso, dar e receber, né? E a gente desde pequenininho, ali a criança fica esperando o Papai Noel, fica olhando embaixo da cama, fica, né? Muito emparelhado com essa situação do presente. Mas tem uma outra agência controladora, <risos> obrigada, neguinho, é meu amigo, <risos> é, tem uma outra agência controladora extremamente importante para a gente entender o Natal, que é a igreja, né? que é a religião. Tipo, é, é o momento de renascimento, é o momento do perdão, é o momento de, de começar de novo, né? de se reorganizar, de fazer novos planos, de melhorar. Então, tem uma cobrança muito grande nessa época. Aí, né? O que, que deu errado nesse ano todo? Então, a gente tem que repensar obrigatoriamente, como se estivesse em terapia, E né? como se fosse possível, sozinho, ou mesmo em terapia, repensar tudo o que se fez no ano e programar para que o ano seguinte seja o ano da sua vida, né e muitas vezes a gente não tem nem apoio nem condições ambientais né de forma geral para fazer isso nem né? repertório comportamental aprendido para mudar né de um dia para o outro de um Natal para o outro Oi Lucas eu meu pai ele era testemunha de Jeová né então assim ele não comemorava festas de final de ano não comemorava aniversário e sempre que chegava nessa data né, eu me sentia muito deslocado e muito triste por ver pessoas se reunindo, famílias gigantescas e tal, eu ficava assim, meu, porque eu sempre gostei muito desse contato, né, de fervo, porra, de juntar, jogar a galera e tomar uma e dar risada e fazer som e os regaços, e ficar com o pé na terra, e é isso aí mesmo. <risos> e, então, o, o caminho que eu encontrei, né, para conseguir vivenciar esse tipo de, de momento foi indo para Valinhos, na casa da minha tia, que minha avó mora com ela, e lá meus tios por bar de mãe comemoravam o Natal, né, mas influenciados pela religião, como você falou, né, então assim, é claro, não eram todos católicos, mas tinham católicos, evangélicos, mas todos tinham essa visão da religião envolvendo o Natal, e eu vejo que isso movimentava essas festas, então, para você ver a importância da agência de controle nesse sentido, mas... Também para o convívio humano, né? Eu sei que, assim, que nem o Gustavo e a Aló falaram essa questão do capitalismo. A gente tá, tem que estar tá atento, né, para saber o que que está controlando nosso comportamento, né? Será que é, se é só o, o gastar, né? Então, assim, eu tenho que comprar, eu tenho que dar presente, eu tenho que receber presente, ou essa questão de conviver com pessoas, né? O que que está ali controlando aquilo que eu faço, né? Então, assim, eu vejo que, que foi uma. Eu, eu gosto muito, né, particularmente dessa. E a pandemia tirou isso de nós né então assim quando você fala em revolta Raquel eu também fico muito revoltado de perceber que eu fui privado disso em muitos momentos nesse ano isso para mim fez muita falta é claro tem minha esposa tem meu filho que eu convivo com eles e, pô, me preenchem né mas a gente reunir os amigos reunir a família também é muito gostoso né então assim é pode falar eu, eu numa palestra que eu dei numa empresa aqui na minha cidade eu dei um exemplo que assim sobre privação que é uma pessoa na cadeia, ela também entra em contato com várias pessoas, né? mas mesmo assim ela continua privada de N situações, e lá dentro ela também não está feliz. Então, por mais que as pessoas falem assim, ah, mas você ficou em casa com sua família, com sua filha, que não sei o quê, tá, mas eu ainda assim estava privado de coisas que eu ainda gostaria de fazer. Então, não significa que eu necessariamente eu estaria feliz nessa condição, sinto falta de certas coisas. É... Está falando Meu isso. Mas tem, existem pesquisas que falam que houve um aumento no índice de divórcio de 40 por né? cento. Eu acho que essa pesquisa deve ser atualizada, que eu acho que e esse filho, número é? foi um pouco maior. Né? Então imagina só como como isso acontece. Amor, amor, tenho... sobrevi... sobrevivemos, amor, sobrevivemos. e tivemos um filho, Raquel. Eu estou no índice. Eu estou no índice. Eu estou no índice. <risos> Essa questão do, do ser muito feliz nessa época, do perdoar, né? Muito pesado para quem tem alguns tipos de dificuldade, e, e a gente nem sempre tem que perdoar, a gente nem sempre deve, deveria ser obrigado a perdoar, porque tem coisas que são horrorosas, que não deveriam mesmo ser perdoadas, ou que podem ser perdoadas no sentido de não te desejo mal nenhum, né? Ok, passamos por isso, mas eu também não sou obrigada a conviver com você, ainda mais num dia de festa, ainda mais num dia que eu quero estar tá alegre, que eu quero ouvir músicas que eu gosto, que eu vou comer passas pra caramba, todas as passas do, do ano, jogar sacos e mais sacos de passas aqui, eu não quero dividir minhas passas com você, né? Mas se a gente fala isso, é muito mal visto, a gente é muito criticado por não ter conseguido perdoar, por não estar no espírito natalino, que é esse de doação, de amor, de fraternidade, de caridade, embora muitos falem na caridade, mas não façam, né? Que deveria ser sim esse da caridade, né, o do amor ao próximo, o espírito, mas a gente tem muito amor ao, às regras, o amor, né, às passas e o amor, <risos> né, às, ao, ao que é preconizado por aquela família, por aquele grupo de amigos, e não é, um, um respeito pelo que você realmente está sentindo, se você está feliz ou não de verdade, se você quer perdoar ou não quer, se você quer conviver ou não com aquela pessoa, em todos os dias e principalmente em dias especiais. Ô, então Eu sempre achei... Eu, eu, eu não gosto de Natal, eu acho hipocrisia demais. Então, pequenininha, eu ficava muito puta, muito revoltada quando tinha que ir para alguns lugares. Ana Karina eu é, eu grinch, cara. é eu tem que acabar eu o Grinch, cara. Fica cavalo na sala. Ai, meu Deus, sei lá, eu que... Natal. agora eu vou ter que gostar, tô ferrada. O meu cabelo tá até combinando com ele por causa disso. É, você tem razão, Kai. A gente tem que pensar também que a gente tá falando com um público muito específico. A gente tá num país extremamente desigual, cada vez mais desigual. Né? Então falar de tudo que a gente consome no Natal, de tudo que a gente de presente, de comida, de família reunida, é uma coisa é, que envolve um privilégio, né? Um, é, porque o que a gente chama de maioria, né? na verdade, é, não é, né? É. De, a, a maioria das pessoas está passando uma perrengue horrorosa. Então a gente tem que no pensar. No dia a dia, né? imagine no dia que tá esperando, né, receber o presente. Eu conheço uma pessoa, várias pessoas devem passar por isso, devem falar sobre isso, mas é uma pessoa muito, muito, muito amada e próxima de mim, né, a vida inteira. E ela relatou uma vez, quando eu já consegui entender melhor as coisas, né, e foi foi a primeira ficha que caiu que eu passei a não gostar de Natal. Eu lembro dela falando, eu devia ter uns nove anos. Ela falou assim para mim, com o olho cheio de lágrima, né, eu ficava esperando, colocava a minha meia na janela e eu ficava esperando, né, e eu não entendia, porque tinha musiquinha, é... O quê? como é que papai noel não, não se esquece se... de ninguém, né? seja rico, seja ele, pobre, ele. pobre, o velhinho sempre é. vem, e aí, porra, por que esse velhinho não vem aqui? Eu fui boazinha um ano todo, né, eu segui regras, eu não briguei com ninguém, eu estudei, eu fui boa com os meus pais e a minha meia tá vazia todos os anos. E aí, no ano seguinte, eu fui de novo falar com ela no Natal, falei assim, como é que é para você ficar cozinhando aí, festejando, dizendo que tá tudo bem, depois daquilo que você me contou no passado, eu era toda metida, né, gente com 10 anos de idade. E aí ela falou assim, não, os meus pais... É, bem mais velhos que eu, porque ela era uma das filhas mais novas, uma família grande, acreditavam em Papai Noel. Então, quem era eu para não acreditar? Então, assim, quando eu percebi que eles acreditavam e que eles ficavam tristes por eles nunca terem recebido e pelos filhos não receberem, eu passei a achar assim: não temos que fazer coisas muito legais, muito boas mesmo, fazer uma festa muito bonita para que eles não sofram tanto. Então, olha só, gente, É não, muito cruel. A cultura pode é ser cruel. Aí, aí Aí você você cresce, vira comunista e quer espancar esse velho capitalista e você é julgado por isso ainda. Gente, tem uma e Minha referência foi você, ó. Tem uma Vou te música. Contar. Tá, fala. Tem a música dos Garotos Podres, vocês já escutaram? Que chama Papai Noel FDP. É muito bom. <risos> É numa banda punk, é uma banda punk, depois eu vou mandar aqui para vocês. Tá ventinho. É, Não, é sensacional. Mas sobre essa questão é, da, da regra, do, porque cria-se uma, cria uma regra, né? O, o Natal é o um momento de você ficar feliz, você tem que. E eu acho que se o Skinner estivesse vivo hoje, ele ia colocar uma agência de controle a mais, que seria as redes sociais. Então Exato. a gente. Estava pensando nisso. Então aqui a gente está colocando. Ah, a regra, a gente já tem uma regra pré-estabelecida, inclusive, pela própria mídia, pelo, pela essa questão cultural mesmo de Natal ser um momento de consumo e de gratificações, de reforçamentos não contingentes, vamos dizer assim. Sim. É, e e a, hoje, a rede social é o seguinte, você vai entrar no Instagram, você que está sozinho, por exemplo, vai passar o Natal sozinho, você vai entrar no Instagram, vai estar tá uma... uma... Penca de gente feliz, alegre, com 500 mil pessoas, família linda, maravilhosa, nunca brigou com ninguém, todo mundo se ama, alegria, gratidão, gratiluz. É. E não é muito bem assim. Paz e amor, como diz Metro Gêmeo. Por, por, isso, por isso que eu não paguei a internet esse mês. Ah, tá. É. <risos> Ô, você não <risos> pagou a internet, como é que eu vou atender os outros, Luciano? Faz isso não, cara. <risos> e ó, ele não vai poder te atender, Lucas. Você e seu trauma. O... Não, eu, tenho, um, eu tenho alguns clientes que ligam no Natal, que já avisam, Nossa. já tive vários Natais de ter que que é, atender. É, uma época difícil, é uma época difícil. Tem um Sim. analista político que eu gosto, que eu gosto muito, chamado Rudahit, e numa das análises políticas, você conhece, cara? Conheço. Uma, uma das muito. análises que ele estava fazendo, ele diz, ele, ele é um cara, eu acho que ele é um cara muito pé no chão, Sabe? É, e ele falou assim, cara, o, o, o Brasil é um país que está sempre prestes a explodir, porque você tem, é, você tem pessoas... O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, é um dos países mais desiguais do mundo. Então, você tem Exato. ali a babá vestida de branco, levando o molequinho no carrinho, enchendo a cara de danoninho, e o outro menino da mesma idade buscando comida no lixo. O filho né? da babá. O filho da babá, pois é, pior, né? Uhum. Então, é, é uma coisa muito difícil que a gente tem aqui. E eu acho que as redes sociais, eu tô falando eu, tá? É, eu acho que as redes sociais, elas, elas ajudam a, talvez, dessensibilizar as pessoas pro absurdo que isso é. Pro absurdo que isso é. As pessoas, aí tem se falado em relacionamentos líquidos, voláteis, sei lá. Né? porque as pessoas estão tão, tão ensimismadas com uma foto que elas tiram do café da manhã, com, sabe, quem ela... As pessoas estão com medo de se relacionar, elas querem e, ao mesmo tempo, elas estão super ansiosas, com medo das outras, estão, assim, está todo mundo muito cabreiro, né? É, a FAP vai dizer, né? Uma esquiva de relações íntimas muito grande tem tudo a ver com essa história do amor líquido, né? É. o Sim. Foi, foi fantástico você falar isso, porque eu tenho trabalhado muito, muito com os meus clientes a questão de relação de consumo. E, e hoje parece que quando você se entrega a um relacionamento, seja ele qual for, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento profissional, seja qual for o relacionamento, parece que as pessoas, se você entrega tudo, se você se entrega realmente àquele relacionamento, é, parece que a pessoa consome tudo que você tem a oferecer e você é dispensável. Então, não tem vínculo, relações né? Estão... Não tem vínculo. Exato. Então, acho que talvez o que, o que você citou sobre o, as relações líquidas, é Baum que fala muito sobre isso, é, e, e eu acho que talvez o que ele quer dizer é justamente isso, né? Então, essa relação de consumo. Então, eu, eu ofereço para você aqui o que eu tenho, o que eu posso, eu tenho uma, uma fala que, que eu fiz nas minhas redes sociais, também sempre converso, é, a gente tem que tomar muito cuidado porque o nosso máximo não se torna o nosso mínimo. Porque quando eu não fizer o meu máximo, as pessoas vão achar que eu não estou fazendo nada, porque eu não é. fiz nem o meu mínimo, né, e isso tá muito comum hoje, está muito fácil de você enxergar isso nas relações, as pessoas olharem para você e esperarem de você o seu máximo, e se você não tem, acabou. É, a minha mãe faleceu dia 23 de novembro, né, em 2016. É, e a minha mãe sempre foi louca, alucinada pelo Natal. Ela passava o um ano falando de como ela ia fazer a árvore de Natal. Então, a gente mora numa chácara, é afastada aqui em Brasília, e passa por muita área verde, abandonada, né? Assim, abandonada a gente está esperando o convite né? para ir nessa chácara, viu? Não, vocês... É, convite já estava tudo marcado, a gente está esperando só a pandemia acabar. <risos> Até a vivinha, a pandemia demorou demais. Né? e aí ela já marcava, tipo outubro, já estava o galho de árvore que ela ia tirar para poder fazer árvore de Natal, a gente nunca teve pinheirinho, bon... não, eram umas árvores de Natal muito loucas, entendeu, que ela fazia, e aí ela cada ano inventava uma coisa, passava coisa dourada, grudava algodão ou, ou bolinhas e tal, então, né, era uma diversão para ela, e era uma coisa muito gostosa, e eu morria de preguiça de ficar coisa bolinha e dando, e as árvores malucas, mas eram árvores lindas e muito diferentes, e isso me orgulhava. Se fosse para ser o mesmo pinheiro da casa de todo mundo, aí, aí que eu ia achar um pó mesmo. Né? E o nosso presépio também era diferente e tal. E aí, quando ela faleceu perto do Natal, porque eu acho que as, mania, as pessoas têm mania né, de fazer ser perto do Natal, tem muita gente assim, e quando ela falou isso, a primeira uma das primeiras coisas na minha cabeça, foi ah, é o Natal, porque vinha muita gente da família de Goiânia para cá, como é grande o lugar e como ela gostava de receber, e como ela preparava isso um mês antes e tal, né as pessoas viviam muito... E algumas pessoas não conseguiram vir porque ela sempre teve uma presença muito forte na família, então eles falaram, não dou conta de ir na sua casa né sem ela, tenho que dar um tempo. Outras pessoas vieram, inclusive minha avó, né e foi uma fofura, porque foi um esforço muito grande para minha avó estar aqui. Né, nesse ambiente físico-social em que minha mãe reinava tanto, matriarca, é, para quem não sabe, eu vivo falando isso, mas eu moro numa tribo, né, acho que a Kel sabe, são três casas numa casa, então meus dois irmãos, meus três sobrinhos, minha segunda mãe, meu pai saiu há pouco tempo, mas também morava aqui, né e, e, e os agregados, quem chegar, né, sempre tem alguém vindo. E aí, é, quando eu pensei, nossa, vai ter que comprar passas para caramba, <risos> quem é que vai fazer tais coisas? Tá? Ainda bem, eu já ia falar, graças a Deus, olha como que, que, que é né? o controle. Ainda bem, tem a minha segunda mãe, né que é realmente uma segunda mãe, que, que, que organizou tudo isso. O meu pai antes se vestia de Papai Noel e descia, ele, ele contratava uma carroça mesmo, Aqui é mato, gente. Aí viu o cara do cavalo, meu pai vestido de papai nael, com presentes para as crianças ao redor dos chacareiros. Né? Então, era muito legal isso. Né? O meu pai fazia de tarde isso, de dar presentes para as crianças que não tinham grana mesmo, que não iam ter a ceia, que... Né? E ele era o Papai Noel da garotada, que até um dia que uma criança reconheceu a cueca dele. Ah, não! Uma... <risos> <risos> essa cueca é do seu Rangel! Né? Ele falou porque já tinha visto aqui alguma pelada de futebol, tinha visto a cueca sacando, e acabou com a magia. E depois de um tempo né, entrando mais nessa igreja específica, ele é contra o Papai Noel, ele é contra o consumismo, ele é contra essa ideia de Natal, só que ele se veste de palhaço agora para entregar os presentes. Né? Então, assim, não é mais Papai Noel e então, tal, mas tem a graça ainda, tem a maquiagem, tem o, né, as crianças que, que vêm novas né, se surpreendendo. E o quanto ele estava triste, né? 40 anos de casamento, ter perdido a esposa um mês né, exatamente, a que comandava, a que dava ordens, a que vibrava, e ele ter ali que se vestir de palhaço e, e fazer que estava tudo tudo bem, né? E as crianças esperando uma série de coisas. E por dentro, aquela dor, né? E eu tendo que sorrir para as visitas, né? e, e, uh, uh. e ok, no segundo ano eu não consegui, no segundo ano eu queria dormir, né? Eu tomei remédio para dormir e vieram me acordar. Daqui a pouco a hora do Natal falou, eu não quero ir. Não, você, como assim, você tem que ir. Eu falei, eu não quero ir. Façam lá. desculpa, eu estou passando mal, jantem. Né? Amanhã eu como, amanhã eu rezo, amanhã eu faço o que vocês quiserem. Me obrigaram. Mais uma pessoa veio no meu quarto. Me levou, eu grogue, triste, com a cara cheia de choro, inchada. Tive que estar na ceia de Natal, tirando foto, sofrendo, mas porque você tem que estar bem, você tem que participar, tem que ter a união da família, independente da dor que você está sentindo. Foi aí que a Cacá virou Grinch. <risos> Foi. invasivo, né, cara É muito invasivo. Descobrimos o gatinho. Uma pessoa descobrimos que pode acordar com a roupa que você vai vestir. Tipo, eu não quero mexer essa roupa, velho. Me deixa, eu não quero descer. Te, não quero tem descer. uma porta abrindo aí, hein, Cacá? Quem que é aí? Descobrimos um gancho. Gente, fiquem até o final da live. Nós temos uma surpresa fantástica aqui para vocês. Daqui essa a porta se abre e tá? fecha por conta Daqui dessa surpresa. É. Sim, sim, exatamente. Essa surpresa que a pouquinho vai, vai aparecer aqui para a gente. Temos uma surpresa fantástica. Viu? É... Eu iniciei aqui, até brinquei aqui. Com, nós temos nós, quatro, vocês Nós fomos batendo um papo no off ali. Né? Estamos no um WhatsApp ali, no grupo. E eu fiz um, uma direção de protocolo, puxei o primeiro tema. E nós vamos para o nosso segundo tema, o nosso segundo tópico da nossa. Essa crise de semana-live. E a KK já deu vários ganchos para isso, gente. Nós tivemos um ano terrivelmente é, difícil de várias formas, é, principalmente em função dessa maldita pandemia é, e, de, e de algumas ações é, é, ou desações, por assim dizer, de, de algumas pessoas que deveriam ter agido e não agiram em algum grau. E, e aí, Infelizmente, eu, particularmente, recebo diariamente pessoas aqui dentro do consultório vivenciando um processo de luto, vivenciando uma situação complicada e que vão vivenciar o seu primeiro Natal, seu primeiro Ano Novo, sem seus entes queridos. E a Kaká relatou aqui o primeiro Natal dela, né, o primeiro sem um dos seus entes queridos, em outro contexto, que não foi o da pandemia. Mas eu acho que esse ano, particularmente, nós teremos um recorde é um recorde péssimo, né, para a gente querer não estar tá falando isso. Esses dias eu estava participando de um de um amigo secreto ali, e eu falei, é, antes de, de uh, anunciar, eu queria que a nossa profissão não fosse tão necessária quanto ela tem sido. Eu queria que a gente pudesse não estar tão presente nas relações humanas quanto nós estamos nos, uh, sendo necessários. Então... A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouquinho chatinho, mas a gente depois, no final, a gente puxa de novo esse humor do canal dos Berrecas, mas que é o luto, né? a relação com essa perda agora, que está tão grande, e a Cacá vai falar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que a Ló também tem algumas referências aí bem importantes para dividir conosco aqui. Extinção é, respondente e operante, né, Lúcio? Então não tem como ela Exato. não falar sobre. Custa, você tem, cê tem alguma, alguma complementação aí na minha fala? Custa? Cara, é, é igual o Lucas falou, ele tirou a palavra da minha boca. É, uma, é a extinção de uma forma, inclusive, inesperada, vamos dizer assim. Ainda mais quando a gente falando de Covid, não sei onde eu li isso, mas estavam dizendo que a morte, o luto pelo Covid, acho que foi no se. Ele era muito semelhante ao luto do suicídio, porque é uma coisa que acontece assim, ó. A pessoa entra pela porta da, da UTI e você nunca mais vê. né? É uma coisa que você não tem nem a, o ritual, né? O ritual de você ver a pessoa ali. Você simplesmente a a mensagem que você mandou para ela no WhatsApp, a última vez que você falou com ela ali no corredor, foi realmente a última vez que você viu ela. E assim, você fica, nossa! muito complicado e aí eu quero puxar um só piorar um pouquinho a situação que a gente está falando de luto a gente também está falando da nossa profissão a nossa nós como os profissionais de saúde a, a, assim como tem médicos enfermeiros que muito pelo trabalho de linha de frente teve acabou perdendo pessoas próximas exatamente desse contato de estar na linha de frente e acabar passando para a esposa e perdeu a esposa perdeu o pai perdeu sabe e sabe dói isso e a gente tá falando do Natal exatamente uma coisa que a, que a Ana falou que é exatamente isso eu, eu, você não pode sofrer agora não é momento de sofrer levanta dessa cama enxuga sim, as lágrimas consigo. dá um sorriso meio sorriso e depois no dia passe. passou o dia 26 aí você fica triste de novo mas não posta na rede social que ninguém gosta de ver gente triste não você tem que ficar feliz sim sim né? e que exemplo que você tá dando para suas filhas, e que exemplo você, né, e, e, e as pessoas vieram aqui para ter a família unida, e você quer dormir, eu falei, cara, eu quero dormir, milagre, eu quero ficar trancada, que tem a ver com banzo, que a é, Kel que tinha falado mais cedo, né, eu só quero ficar quietinha no meu canto, porque eu, tá sendo horrível, tá doendo muito, tô, né, muitas perdas e tal, na verdade eu tive num período de dois anos, sete perdas, né, então assim, não foi um Natal gostoso, já não era, eu já não gostava, ainda, né, você tem que, que fingir para a pessoa, a pessoa que mais você precisava fingir que você gostava, você já não estava ali, então, né, ficou muito sem sentido, agora, o luto por Covid, realmente, é, a gente está preocupado, né, a gente está já recebendo, mas, como eu digo sempre, quem é psicólogo clínico tem que se preparar para receber a partir do ano que vem, muito mais fortemente, né, a presença de, de pessoas com, com lutos complicados, não, não são apenas lutos, já são processos dolorosos, e, de oscilações e complicações individuais extremamente complexos, multideterminados e tal, né, mas também um luto é, que é complicado por perdas múltiplas, por maior incontrolabilidade, imprevisibilidade do que outros lutos, alguns outros, né, por é, razões, que, que é isso que a gente pensa, né, que poderiam ter sido prevenidas, que poderia ter sido diminuído esse contágio, poderia ter sido cuidado de uma melhor maneira. Né. E por, por isso de não ter o de despedida, que os tanatólogos, os estudiosos de luto, tanto falam, né, que o ritual é triste, é pesado, o velório, a cremação, o enterro, né, as missas de sétimo dia, primeiro mês e por aí vai que tem a ver de novo com agências de controle, né? mas que tem ali uma despedida, que tem ali uma marcação clara de quando é que, que, que aquela vida se encerrou, eu, eu dei tchau, né? eu recebi abraços das pessoas que eu amo, eu recebi visitas, eu recebi homenagens... Né? as pessoas escreveram no livro de visitas que fica na porta da capela as pessoas me abraçaram as pessoas foram à minha casa levar comida que isso é uma prática cultural também né é, vamos levar comida para viúva vamos levar. Então, e a conva eu passa conva passa né? e não está podendo fazer isso ou não deveria estar podendo né o, o, o recomendado é que não se faça então é, é semelhante a uma guerra né? uma perda de um bando de gente conhecida e desconhecida, de uma forma bizarra, de uma forma que você não consegue explicar direito, e sem direito ao corpo, sem direito à despedida, né? sem direito ao calor, ao acolhimento que se tem normalmente quando se perde alguém. Luciano. Cacá, é, eu acho que, assim, é, de longe, eu acho que... Eu sempre sempre afirmei isso para todo mundo e, e falei várias vezes para o Lucas. É, depois que eu saí da faculdade, eu estudei muito, muito, muito mais do que durante a faculdade. É, durante as necessidades que surgiram ali no, nos processos terapêuticos, eu fazia um estudo muito mais específico ali, né? Ah, tá, boa ansiedade. Surgiu um cliente que está sofrendo de ansiedade. Vamos estudar ansiedade. Ah, um cliente que está com um possível diagnóstico borderline. Vamos citar um possível diagnóstico borderline. Esse ano, um dos estudos que mais me pegou e que eu tive que aprofundar muito, muito mais, que eu cheguei até um ponto, em algum momento, que eu percebi que eu não sabia nada. Nada, assim comparado ao que eu precisaria saber. Né? Nem nada, a... tinha, assim uma noção ali, mas não sabia nada, que é o processo de luto. Entender o processo de luto, para nós, profissionais da psicologia, é muito importante. Principalmente para nós, psicólogos clínicos, a gente tem que estar muito ciente ali de como funciona qual que é essa essa correlação como que funciona esse movimento da do, do sentimento luto é mas assim Luciano eu posso chamar de sentimento luto, Luciano mas o, o luto para vários sentidos né tanto para perda de pessoas né que perderam sim. a vida mas de relações de empregos de várias questões né que se assemelham quando você percebe que as pessoas sofrem né verdadeiramente por esses contextos sim são muitos lutos né para uma época em que se exige que você esteja bem exato né, me lembra muito necessário. sim me lembra muito quando você falou dessa essa, essa extinção múltipla vamos dizer assim, essas essa inúmeras pessoas que nós fomos perdendo durante a vida me lembra muito de modelos experimentais em, em psicopatologia para falar especificamente de depressão Daí, para dar um, um, uma ideia, acho que, Alô, você podia falar um pouco sobre essa questão de como em modelos experimentais, essa, essa perca, essa, essas inúmeras punições ou eventos aversivos podem influenciar nossos organismos, né? Sim, pois é, são eventos incontroláveis, né? É esse que é o problema. E vale tanto para a punição quanto para reforçadores. Uma, uma boa forma também de você deixar a pessoa deprimida é entregar tudo para ela e ela não tem que fazer nada. né? Nós somos, como organismos vivos, nós somos farejadores de contingências, nós somos farejadores de reforços. Então, quando você tem uma situação onde você tem vários reforçadores né, vinculados àquela pessoa, e a gente chama de vínculo, você tem uma série de aliciadores, você tem uma série de reforçadores condicionados e incondicionados, né? E, e aquilo ser arrancado. As motivadoras. De você, pois é. Aquilo ser arrancado de você de uma forma incontrolável e, e até pior é, é, que poderia ser. É, não. É, né? poderia não acontecer é uma coisa que alicia emoções que a gente tem que entender que são legítimas, Tô, tudo que a gente sente é legítimo, tudo que a gente sente é normal, porque tudo que a gente sente é fruto do ambiente, é fruto né, das coisas que estão acontecendo, então eu acho que grande parte desse, desse sofrimento, um passo inicial é, é realmente aceitar, como a Karina estava falando, de uma forma tão bonita, como que você vai, que exemplo você vai dar para suas filhas, porra, minha mãe morreu! Né, assim, que tipo de exemplo eu daria se eu botasse um sorriso na cara? Entendeu? Eu tô ensinando para elas o quê? Que não é ok sentir tristeza. Que não é ok... E faz parte da vida, gente. Sim. Tristeza não tem fim. Felicidade é. <risos> <A> <risos> sim, é isso. Né? É, a gente e a partir do momento entender. que você tenta lidar com isso, de, de, de realmente aceitar, né? e aceitar e olhar não é só não só aceitar mas de, de assim um, um acolhimento como se você tivesse é, você reconhecer que aquilo é legítimo se você sente é legítimo Então seria um, um primeiro passo muito importante né? mas aí a gente está falando mais de comportamento humano verbal né mas é, é completamente compreensível que qualquer animal incluindo humanos que que, per, que, que, que perca assim, essa, essa uma fonte importante de, de reforçadores, é, vai ficar deprimido. E achei gente, muito bonito, Karina, é... o que você falou com relação às suas filhas, sabe? Eu acho isso um, um exemplo muito legal. É, foi difícil. E, e não patologizar algo que é Exato. comum ao ser humano, né? É, mas não existe patológico, né? Pois, é, pois Não existe é. o que a gente chama de patológico, ou a gente não conseguiu entender as contingências, né? Hoje a gente está querendo botar em caixinha, a gente não entendeu o que é... E colocar a pessoa lá. O que é comportamento, a, é a função. É. É, eu acho que, que, que os termos compaixão e autocompaixão que estão tão em voga aí nas terapias contextuais, né? é, independente da gente gostar ou não dos termos, das definições, se elas estão claras ou não, mas são coisas a serem trabalhadas, e eu acho que a gente tem um papel social importante de difundir isso. Né? seja da maneira como a gente preferir chamar, mas assim não só porque a gente não no Natal mas principalmente agora, né, cara entenda o que cada pessoa está passando, que cada pessoa vai reagir de uma maneira às perdas que ela teve esse ano, né? que cada pessoa vai reagir de uma maneira a essa festa a essa celebração né? a essa revisão do que fez né? e a música da Simone, né? É Natal, que você fez ai meu Deus é uma, olha só gente é uma música que, de quando eu era criança e a minha vizinha põe essa música 24 horas por dia na semana do Natal ai é uma, não né? a voz chata já da Simone e a música repetindo é uma, é uma tragédia porque você fica eu não fiz nada né? eu não fiquei milionária eu não morei na África em nenhum país africano eu não... <risos> eu arranjei o amor da minha vida, eu não fiz nada, essa mulher fica me cobrando dia e noite o que é que eu fiz, tá, então assim, acho que a gente precisa falar mais sobre isso em lives, palestras, com pessoas próximas, com os clientes, né, sobre a necessidade de entender as contingências, né, de entender que sentimentos são frutos, são efeitos colaterais dessas contingências, e Sim. que muitas vezes não dá para sentir diferente, e não é. invalidar, né, Ana? Não invalidar porque acho que eu não, acho que foi numa aula sua que você comentou a respeito de do, do, do velório, né, das pessoas que chegam para outro e você, ah, mas não fica assim, ele está melhor assim, ele ele está ele, tá, ele está num lugar muito melhor, não. Nossa, eu lembro dessa frase muito bem que acho que foi você que falou que foi assim, não, melhor, ele está do meu lado. É. Eu não queria que ele tivesse ido sabe e é complicado porque a gente vive uma comunidade verbal vamos dizer assim muito invalidante o o, o o sentimento negativo do outro me incomoda então por favor não fica triste perto de mim sabe de mim, é muito complicado então e é, é, é complicado a gente trabalhar isso com, com pacientes ou clientes na, na terapia porque muitas vezes a comunidade verbal e as contingências no qual está inserida é invalidante. E aí como que a gente entra em contato com o... acho que a FAP diz isso, apesar de eu ser bem Lucy. oi fala Luci Luci pode concluir. Só. ah tá acho que a FAP acho que não sei se, não, não entendo muito de FAP mas ela fala que ao mesmo tempo que a, o meio cura o meio adoece, ele também pode curar mas o problema é onde que eu acho esse meio que cura sabe esse que é, é, é acho que é a complicação mas fala Luciano eu acho que a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que entra um pouco no que a Cacá falou, né? Com seres behavioristas, né? Como funciona essa relação de modelação mesmo contra o processo cultural? Acho que a ideia é. Não sei se ficou clara essa pergunta, sei lá. Ficou um pouco confusa. Mas eu acho que talvez seja. Acho que está falando meio que da Cacá, né? No sentido da Cacá falar: ah, isso é o exemplo que você está dando para as suas filhas. Pô, você eu perdi minha mãe, e o exemplo que eu tô dando para as filhas é. Se eu perdi minha mãe, eu vou ficar triste, eu vou chorar. No dia que vocês me perderem, chorem, fiquem tristes vão contra as pessoas controladas. Eu acho, acho difícil. Vocês <risos> se, se sintam mal por essa perda. Sim, é, obrigada, conselhos behavioristas, pela pergunta, pela, pela menção aí. Mas assim, é, é, é nadar contra a corrente, né? é todo mundo dizendo você, você tem que estar feliz, sorria, que você já pegou a sua roupa, você já pagou não sei o quê do, da, da festa, você já comprou os presentes, e você... Ai, ai, ai, né? E levar bronca dos outros, porque você está fazendo diferente, porque você está tentando mostrar o que é real. Né? Tomei muita bronca ainda tomo né, e, e elas, as, as minhas gêmeas e minha trigêmea, né, fora meus dois sobrinhos mais velhos, é, me olhavam meio assim, ela é diferente dos outros, né, até o meu vô, que viveu muito mais tempo com a minha avó, tá ali vestido de Papai Noel brincando e ela tá com aquela cara, né, assim, só com a minha avó, né, só cuidando da minha avó ali, mas eu falava, olha, eu perdi muita gente, eu perdi gente nova, eu perdi minha mãe, né, algumas pessoas de forma esperada, né, com uma doença, um diagnóstico difícil, então você pode se despedir e tal, então é um luto diferente, e pessoas de forma inesperada, né, e isso, isso dói, eu estou para baixo, e é comum na nossa vida que em alguns momentos a gente não corresponda às expectativas dos outros, a gente não corresponde às nossas próprias expectativas, aos nossos próprios planos de sermos felizes para sempre. Né? A tristeza faz parte, o luto faz parte. E, e foi legal porque estava passando próximo, acho que no ano seguinte, aquele filme Viver a Vida é uma Festa que é um desenho animado que mostra né, a festa dos mortos no México e tal, então a terapeuta... Esse filme dói, hein? Esse filme dói, dói hein? É lindo, Nossa. né? E tal, mas assim... É... Tipo é pra... Marley e eu? Nossa! <risos> Não, eu. Então assim, é... elas foram assistir com o pai e depois a, a terapeuta pediu que eu assistisse com uma delas, que estava sentindo mais o luto né, para poder discutir mais de perto o que é isso e como é que a gente, como é que aquela pessoa pode continuar viva, né, como é que eu posso ressignificar, reelaborar o termo que eu quiser usar, a, é, a, a convivência <risos> que eu tive com aquela pessoa, as lembranças que eu tenho, né, a presença dela aqui, as coisas dela aqui ainda, ela se foi, mas a roupa dela está aqui, né, os, minha mãe era esotérica né meu pai é pastor evangélico meu mãe é esotérica então os cristais dela estão aqui os livros espíritas dela estão aqui e ela tá mandalas assim, e, e seu irmão que aí, e seu irmão seu que é seu irmão irmão é astrólogo tarólogo <risos> não, o, a, ele é ator dramaturgo e diretor de teatro é astrólogo tarólogo e agora ele está terminando a formação de psicanálise e vai se especializar em Lacan. Tá amarrado! Tá amarrado! Como é que aconteceu a teia nesse meio? Como que sai disso? Como que sai disso? A família não... da Cacá é um, é um experimento cultural, gente, é sério, precisa ter antropólogos para estudar como que tudo isso funciona em harmonia, não é possível. Vamos fazer um Big Brother na chácara da Cacá. Mas tá, é, a gente faz uma vez tá. para a casa da minha tia em Porto Seguro, eu tinha que ter uma cabana de praia, né, então é pé na areia mesmo, ela vende cerveja e comida embaixo, a gente dorme na parte de cima. Foi todo mundo menos, minha segunda mãe, alguém tinha que trabalhar. Né? e aí a gente fez, meu pai indo embora porque tinha, tinha, teve barraco na praia eu falei, meu Deus do céu, aí meu pai indo embora a gente filmou, ah, lá se vai o primeiro dos heróis, graças a Deus eu não sei o quê. aí os outros indo embora depois a gente lá, né e nós, eu e minhas gêmeas resistimos e fomos as vencedoras do Big Brother Brasil, Bahia mas o Cacá o que vai vai falar, Luciano quer falar? não é. Então, já que elas foram as vencedoras desse reality show, então vamos, vamos apresentar a surpresa, então, que a gente reservou para o final agora. Vamos! Vamos? Baby. Não vai ter surpresa? Não ah, vai ter surpresa? Ah, e uma das ah, surpresas, cadê, cadê? Tá faltando não, duas. Não. Tá faltando duas surpresas. Cadê as Cadê meninas? Cadê? Cadê? Então as vou, vou chamar rindo. elas. Cadê eu raiz? vou chamar elas um pouquinho mais forte. Eu vou chamar um pouquinho mais forte. Cacá pode? Pode. Pode ser um pouquinho mais. Olha, vamos fazer uma homenagem ao nosso queridíssimo e que infelizmente nos deixou nosso queridíssimo Todorov, que também é, faz parte estamos... do nosso luto para Bem, esse é momento. Falaram tá de nos que ele morreu é, então vamos lá faça, se... faça uma homenagem fazer a... só vim só dar um oi tá tá tranquilo oi, oi. Ah, oi. a segunda apareceu a, a terceira nem precisa aparecer é só a primeira aparecer de novo que dá tudo certo é, a terceira nem tá aqui, fugiu, nem tá no quadro. Eu já sou fã. Mas elas fã. são gêmeas, foram criadas no mesmo ambiente, como elas podem ser diferentes? Mas elas são tão diferentes? É. Como é elas estão... É, como assim, elas sofreram... Uma vez por todas? É, elas sofreram a mesma <risos> estimulação ambiental? E aí, como são tão diferentes? Né? Foi, foi o mesmo ambiente, foi o mesmo é, ambiente. Exatamente o é. mesmo. As mesmas contingências, estão expostas às mesmas contingências. Como assim? Como assim? Como assim uma virou psicanalista e a outra virou berreberista? Não, você sabe que você é Bate na madeira, bate na ele madeira. Nome, e que ele era astrólogo <risos> e a gente foi falar uma coisa, aí, uma palestra juntos e tal, né? Ele falou da visão dele, eu falei da minha, e aí, assim, virou um tititi, virou um bafafá. Eu fiquei sabendo, porque né, as fofocas chegam, e aí até que uma pessoa teve coragem de falar publicamente, assim, na rede social, né, você não tem medo do conselho de psicologia, você misturando psicologia e astrologia, aí eu passei um dia rindo, né, pra assim, você conseguir responder, aí no outro dia eu fui responder, falei assim, olha só, ele, eu não tenho culpa não, né, ele nasceu da na barriga da minha mãe, eu não queria... Eu não queria, não, quando ela falou que ia é ter Então, eu não tenho culpa das escolhas profissionais dele, do que ele faz. Ele faz com muita seriedade, mas é, é o trabalho dele. Né? E ele também não tem o menor interesse em behaviorismo, ele não gosta de nada, ele não, não quer saber tá? Então, nem eu vou virar astróloga e nem ele vai virar analista do comportamento, porque a gente é irmã, porque a gente fala de alguma coisa junto. Mas foi o um mó bafafá. E agora eu tô quase lacaniana, a gente vai mudar o nome do Cantos para Lacantos, né? para envolver as... <risos> a gente, se você fizer isso, a gente não divulga mais nada, mais nada, tá? tá ciente disso, já que é ao vivo e gravado, tá? Já vou vocês, ah, das Para de ser mentiroso, Luciana. Para de ser mentiroso, é. Luciana. Ai. Eu tenho uma dificuldade <risos> de fazer a divulgação. Eu já começo a tremer aqui, eu já me sinto toda vermelha. Mas vejam, os rios estão muito engraçados né, das trigêmeas. Né? Não, e é eu muito improvisação mesmo. Não é algo. não é nada planejado. Né? E aí, a. Então, gente, tem os últimos três livros que eu organizei, né? Um, As Ciências da Saúde, o trabalho de equipes multiprofissionais, aí tem o Roxinho, que é famoso, que, que o pessoal vive postando, a gente fica muito feliz, muito orgulhosa, né? eu, a Flávia Fonseca e a Lorena Neri, né? Somos organizadoras, mas tem um grupo de autores maravilhoso aí do livro... Né? e tem o livro preto, que já é mais antigo, é de quando eu estava grávida, né? que, que é a análise comportamental clínica, que esse ainda não teve meme. Ah. Oi, Lu. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Esses dias é, mandaram no canal lá um print de tela para comprar, né? na Allianz, não lembro, e perguntaram assim, qual dos três eu devo comprar? Né? Aí eu respondi, e falei assim, qualquer um deles, cada um tem as suas nuances, pelo que você julgar mais necessário para a sua prática. É, mas aí... Eu sempre respondo os três. A né? eu Eu sempre respondo é, respondo. é os três, pega os três. Sim, mas tentar. aí, o Ciências da Saúde hum, virou tá. Ciências da Saudade, né? e o Roxinho virou Teoria da Conspiração. Oh, <risos> falando disso... Falar disso falar foi como... dizer, eu não consigo parar de ver o riso. Teoria da conspiração grudada no seu coração. Tá. Falando nisso, nós tínhamos a intenção de, de é, sortear um dos livros, né? o outro livro aqui, que a KK, a KK nos, nos, nos agraciou com dois livros, a gente já sorteou um deles, mas nós vamos sortear o outro depois, nós vamos soltar o sorteio lá no, no Instagram, no canal dos Berrecas, se você quiser participar, vai lá. É, bom, nós estamos aqui, nossos finalmente, né? estamos com mais de uma hora de live. Esse bate-papo teve justamente Parece a intenção de... Então, é, teve justamente a intenção da gente poder falar um pouquinho aqui sobre a perspectiva da análise do comportamento, mas de um modo geral, sobre esse momento que vivemos aqui, de as vésperas de Natal, especial de Natal, foi fantástico. Nós não poderíamos fazer melhor. Nós agradecemos imensamente a cada um de vocês, os que moram no nosso coração. E eu já falei para vocês duas no off que eu não sei qual das duas eu vou apertar mais, eu vou abraçar mais quando eu puder é. estar diante de vocês duas. Tá? Eu vou. Eu vou, eu eu vou te dar, vou te dar. Eu, não, não é porque você é mais zero, é porque eu te conheço há mais tempo. Só por isso que você sério. vai ser mais espremida. Você nem. Eu é, nem sei, eu nem sei qual que eu nem sei se você é mais zero ou não. Mas eu só te conheço há mais tempo. Então, por te conhecer há mais tempo, pode ser certeza que eu vou te espremer muito mais. Vamos lá. Luciano, você falar, ele não tem papas na língua. Ele não. não tem evento privado, ó. Então... Não temos, não temos, não teremos. Se tivéssemos eventos privados, nós estaríamos aqui hoje, porque eu e o Lucas. O Lucas também não tem. Ele está se segurando, mas ele também não tem. Opa, eu pá, não pá, sei de nada. Não sei de tá, nada. nada. É, mas eu quero muito, eu quero muito é, poder estar presente diante de vocês e poder é, expressar. Tá, de todas as formas que eu for possível, o carinho e a gratidão que eu tenho por vocês, é, por tudo que vocês contribuíram para nós. Não só como canal dos berrecas, mas como analistas do comportamento, que fomentam a análise do comportamento aqui. E, e como profissionais clínicos também. Eu acho que vocês, em, em todos os critérios. Na nossa especialização, os, ambas deram aula para gente, e foi fantástico, ambas. Tá, foi foi foi virada de chave na aula das duas. E eu vou deixar os dois tentarem complementar a minha fala aqui. E, e, e a Alô deixou o Luciano traumatizado. Só pra... É isso aí. Na, na realidade, a Ló é não me deixou traumatizado. Eu vou ter, que, eu vou ter, que, eu vou ter que, que corrigir essa fala da Ló. A Ló não me deixou traumatizado. A Ló fez um desafio para que eu explicasse para as pessoas o porquê que eu pensava aquilo. Isso foi ótimo, porque aí eu fui estudar a fundo o meu argumento, a minha fala, que ela questionou de onde eu tinha tirado aquilo, e se você quiser saber qual é essa fala, assistir a live da Alon. Olha Uja, só, quando Goiânia. vocês vierem, quando a gente for fazer né, todo o workshop aqui, pessoal de Brasília, de Goiânia, juntar Marcinho, Guto, né, Cris, Anelisa, é, a Kel vai fazer o show. Não sei se vocês Algum sabem é. dessa parte. Você já contou? Cê, cê, cê, cê, a demira, do você domina? no Happy Hour? <risos> Ela participava de uma, de um grupo, né, que apresentava, que fazia. Você já contou isso? Podia contar? Eu, eu podia. <risos> no meio de uma live, Outra era, é não. Era um grupo é, cênico, cínico musical. A gente escolhia baba música. Muito fim, bom, tá. muito divertido. <risos> Sinto muita falta. Queremos. Arte queremos. salva, né, cara? Arte salva. Tá vendo? análise do, do comportamento tem coração. Falando de arte, tá vendo? Olha que coisa. Pode falar. Muitos Continua, Raquel, por por desculpa de me atrapalhar. Gente, vocês são, vocês são fantásticos, sabe? O trabalho que vocês fazem, vocês, a gente já falou sobre isso, vocês na aula, né? É, a, super dedicado, super interessados e, e muito, muito legal essa iniciativa de vocês, né, com o canal dos birrecas e é, vocês são muito competentes, muito queridos e eu fico muito feliz que vocês estão seguindo aí com a, com a divulgação da análise do comportamento, é, para mim é uma honra e uma alegria mesmo é, acompanhar o, o trabalho de vocês, parabéns e obrigado. Gustavo berreca manda, manda, manda a voz, Gustavo não, eu quero só falar um detalhe aqui que eu lembro quando vocês fizeram a, a live com a Raquel, a gente tava na pós ainda. Eu lembro que vocês comentaram o meu nome para a Raquel. Daí a Raquel falou assim: ai, ah, é... eu não lembro exatamente o que a Raquel falou, mas ela falou assim, ah, eu adoro o Gustavo, e não sei o que ela. Gente, mas eu tietei aquele vídeo, mas eu mandei para todo mundo que eu conheci. Eu falei: gente, olha, é... tá falando meu nome, olha aí, eu... é comigo. <risos> E, gente. Eu sou essa... famoso, eu tô famoso. E citaram no canal dos recas, aí faz eu, parte hoje. E eu, eu falava assim, gente, a Raquel é, é a braba da análise de comportamento e ela tá falando do meu nome. Daí eu pegava aquele filósofo em behaviorismo, Não lembro, era uma coisa, um livro americano de capa azul de filosofia e, e behaviorismo. Eu falei assim: tá vendo esse cara aqui? Eu fui o orientador da minha professora. E ela falou o meu nome. Cara, e assim... Sou método tinha... dele. A gente tinha isso, né? De fazer É, é. é pois é. Somos as então, assim, né, cara? eu não tenho que falar das duas, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu sou apaixonado pelas duas. A Ana, a Ana então, nem se fala, porque uh, tanto a Raquel quanto a Ana, tanto como professoras, quanto, quanto de influências com relação a pensamento, questionamento crítico, de coisas em geral, sobre tudo, tanto que nas aulas da Raquel a gente ia até um, um, uma e meia, a aula terminava meio dia, a gente ia até uma e meia conversando, então, gente, eu sou apaixonado pelas duas, na verdade, eu tenho que agradecer muito a oportunidade, tanto que os berrecas estão me dando, quanto da presença de vocês, que eu fico completamente honrado. A sua vaga aqui presente. foi conquistada, Gustavo, você não tem que agradecer nada, velho. <risos> que merece isso? Aqui. Mas, merito, gente... É, merito, é merito. aqui é mérito, é mérito. Aqui temos um exemplo de meritocracia Ah, tá. <risos> Ah tá. Meu... Ai ai, mas enfim o... eu só quero agradecer mesmo a tanto a Tanta Ana quanto a Raquel sobre tudo tudo tudo. Eu uma eu falei até para Ana, Ana eu falei Ana não quero nem agradecer pelos livros eu quero agradecer pelo fato de você existir. Eu Nossa, acho que não. no meio eu da falei... aula ele falou no meio da gente chorando e, e segurando né. Tipo super desfaz é. super bem essa super atriz. É, né? se, você, eu sou se, bem, se eu vocês forem no canal dos Berrecas nós temos um meme a primeira participação do Gustavo no canal dos Berrecas é um meme com ele com os olhinhos brilhando durante, durante a aula da Ana Karina de Marias e a legenda dizia assim olhe para quem Namora alguém que te olha como o Gustavo olha para a Ana Karina de Marias gente demais, mas a mesma coisa eu, eu a mesma coisa que eu digo pra Ana, eu falo pra Raquel não é nem pela produção dentro da análise do comportamento, é o fato dela existir, eu agradeço o fato de tudo, foi maravilhosa a experiência que eu tive na pós na, aqui na, na, na, na live e assim, quando a gente tiver a oportunidade a gente, a gente vai, vai se ver, vai ser bem legal ô, ô Raquel, e você percebeu que não é só o Luciano que é bico doce, né? Para ser berreca tem que ser bico doce aí que tá o negócio, tem que tem saber que comentar, reforçar tem que, que saber reforçar Todo, todo mas eu, eu tenho que eu tenho que, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu aprendi a ser bico doce com o Lucas. O Lucas é ele vai completar aqui ele vai concluir. Aqui vocês vão ver só que ele vai fazer. essa assim, vai passar só um pincelzinho assim. De... Você não, vai ver não, só. Mas, mas, mas, <risos> vai ser uva passa, né? Vai ser uva passa. Não, não meu Deus, <risos> é uma coisa boa, cara. Claro, claro, claro. Gente, brincadeira uma É coisa cacá. uma coisa boa, pra É então, uma coisa boa, cacá, Então é uma coisa boa. pode falar, Cacá Diante de, de tantas coisas ruins que a gente vem vivendo, né, é muito bom contar com vocês, de verdade, como a Raquel falou, por, em termos de divulgação científica, de divulgação da análise do comportamento, mas com, com bom humor, né, com, com, com, chamando pessoas extremamente importantes da área, com assuntos muito legais, mas o, o bom humor ali trazendo para a gente é, um quentinho no coração, uma risada inesperada, né? Diante de tantas notícias ruins, de tantos, tantas perdas pessoais e coletivas, né? Isso que, que o Gustavo falou, que eu falei, que eu passei um dia chorando, mas assim, o maior reforçador que eu tive no ano. Né? Eu ficava lembrando, assim, ah, eu devia ter gravado para ficar ouvido né? quando tá eu estiver Mas muito obrigada. Legal, por porra, Gustavo. Por lembrarem, né? Sempre Mas... lembrarem de mim e serem tão carinhosos, tão fofos, né? Uhum. E estarem tão comprometidos aí com a análise do comportamento. É legal demais. Eu... Obrigada. Eu finalizo, então, agradecendo vocês. Do... Ô, Luciano, sei, não... parece Faustão, Luciano. Deixa, de vai... deixa eu só fazer um mexezinho, merchan, <risos> mexezinho, mexezinho, mexezinho. Ah, é, Ó, só em primeira mão aqui para o canal dos Berrecas, eu acho que a gente já divulgou lá no Instagram, mas aqui no YouTube a gente ainda não fez. Nós estamos produzindo aqui, estamos em, em, em processo de inicialização um podcast aqui na cidade de Assis, interior de São Paulo. Tá? Nós vamos fazer um podcast em parceria com, com a Revista Estilo aqui da cidade de Assis, que é parceiraça nossa, já, já tem eles no coração aqui com a gente. E eu espero do fundo do meu coração, é um dos nossos projetos e nós vamos, vamos, vamos fomentá-lo, que vocês possam estar aqui, pelo no nosso podcast aqui, junto com a Revista Estilo. Eu tenho certeza que isso vai fomentar. a gente até não sobrar nada. Com certeza, não tenha dúvida disso, vamos sugar o máximo que, ia parar que pudermos. Clube, Raquel? Você achou que eu ia parar é. no podcast do Spotify, Raquel? Porra. Você vai. <risos> mas <eu>. Você <risos> sabia que eu passei do vestibular para ir, né? Eu ia fazer o Unesp e Assis. Assis. Mas, gente, eu Olá, mas... ainda bem que não veio, né? Ainda bem que a Cacá não veio. porque era... Aqui a Unesp Assis é psicanalista. Mas não tem esse a Como é que ia ser minha vida? Linda. Mas gente eu, eu finalizo dizendo que assim primeiramente muito obrigado pela palavra de vocês duas né na finalização de vocês e assim eu já disse no começo né já rasguei uma seda concordo com meus amigos de canal sim não, não teria mais o que eu complementar nisso tudo porque eles já disseram <risos> seria mais do mesmo né porque vocês são fodas mesmo não tem outra palavra para definir isso e muito obrigado gente e para todo mundo que assistiu também muito obrigado pela contribuição pelos comentários pela participação para quem está assistindo online. Vão lá, na, tem live das duas individualmente, tem podcast das duas individualmente também. acompanhem e nos aguardem que semana que vem temos mais conteúdo para vocês. Canal dos Berrecas, se despede e deseja um Feliz Natal para todo mundo, né? para quem comemora, para quem se reúne e até Sim. breve. Um beijo, obrigadão.